está levantando os Elias dessa geração Deus está levantando homens e mulheres que olham para a realidade dos diagnósticos que olham para a realidade das decisões judiciais, que olham para as realidades que nós estamos vivendo e ainda que essas realidades digam não dá certo, ainda que essas realidades digam não tem jeito ainda que as realidades digam não tem condições, eles são capazes de abrir a sua boca e com voz profética declarar que o Senhor reina e que tudo aquilo que os nossos olhos estão vendo não vão prevalecer mas vai prevalecer a ordem e a palavra do Senhor, aleluias